Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal de uma caixa que recebi da Amazon no meu quarto do hotel lá em Londres. E eu não fazia ideia do que encontraria nessa caixa, algo exclusivo e impressionante! Música acho que foi no penúltimo dia no hotel em Londres, durante a minha ida à Premiere Mundial da série Os Anéis de Poder que eu cheguei no quarto e encontrei uma sacola com uma caixa bem pesada. Claro que eu fiquei super curioso, mas eu não tive tempo para abrir e fazer um unboxing dessa caixa lá em Londres. Então, segurei a ansiedade e trouxe essa caixa fechada aqui para a bolsão e gravei um unboxing para vocês. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal,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 Eu tirei aqui a nota, tinha a nota aqui em cima Eu tirei porque tinha informações é, muito pessoais do hotel e tudo mais Eu tinha uma nota aqui também com valores e um monte de coisa, né? Então tirei essa parte aqui ah, Vamos ter que ir aqui no modo ogro também Porém no estilete, né? Se assim a gente consegue abrir facilmente Ah, eu tô super ansioso <risos> Pra ver o que tem nessa caixa aqui Não faço ideia mesmo assim, tá? Não sei que, que tem, mas eu tô muito ansioso porque com certeza é coisa boa, né? Tenho certeza que eu vou ficar impressionado Vamos ver se consegui, aí lá Tem outra caixa Deixa ver se consigo tirar assim Pronto Uma caixa dentro da caixa, né? Olha só Tem uma cinta aqui Deixa eu tirar essa cinta Mais um lacre aqui, ó The Lord of the Rings The Rings of Power Muito bom Deixa eu abrir aqui Com medo de ir no estilete Rasgar essa caixinha aqui, viu? Vamos ver só devagarzinho aqui de ah, tem aqui. Nossa. Só vai puxar aqui a inteligência, viu? <risos> então vamos lá. Meu Deus. Uau. É tipo uma Alexa gigante. Gigante. Olha o tamanho disso. Uma bola gigante. Eu não acredito que é temático isso daqui. Pode estar de brincadeira. Só pode. Uau. Olha o tamanho dessa Alexa. Que é uma Echo Dot, na verdade, né? E temática dos anéis de poder. <risos> Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente. Uau. Ficou muito, muito lindo mesmo. E eu tenho, né? Algumas Ecos. Eu tenho três Echo Dots. Na verdade, agora eu tenho duas. Uma eu vendi para um amigo meu é, Olha só, dá até para colocar Num, num suporte Eu nem sabia que tinha desse tamanho aqui né Não sabia mesmo Vou mostrar aqui na outra câmera aqui. Enquanto isso eu vou também olhando Se veio mais alguma coisa ah, Veio o, o Carregador Hello Echo Muito bom Não acho mais nada Acho que é isso e essa parte aqui do carregador, é isso mesmo. Então é o padrão aqui, ó, da, da Inglaterra, né? Esse padrão aqui de carregador e colocar o conversor aqui, o adaptador, na verdade, né? Mas olha que coisa linda, galera! Ficou muito bom, muito bom mesmo. Amei, amei. Daqui guardar com carinho, usar com carinho, né? Uau. Eu gostei demais desse presente da Amazon Acredito que todos os influenciadores que foram às estrelas dos Estados Unidos e Londres Ganharam uma também Porque eu já vi que o Will do Run Song Postou uma foto com a dele A Amazon acertou em cheio no presente Já vou deixar ela no meu escritório Acredito que esse desenho tenha relação com o Númenor Parece um sol, né? E olha só quem está aparecendo aqui